Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas? Vamos lá para uma notícia muito boa, velho, no dia de hoje. Não esperava por isso aqui, mas é hoje, no dia 18 de agosto, tá bom? É, e até o dia 23 de agosto, se você possuir o jogo Mortal Shell, tá? Tem uma DLC ah, por, é, gratuita para você por tempo limitado, tá? Por esse período aí que eu disse para você, do dia 18 até o dia 23, cara excelente notícia mano olha que massa a, a DLC eu sempre achei que ela o intuito dela era esse era você comprar um jogo né você vai comprar o jogo pelo preço full dele e a DLC servia para ele reavivar e você trazer um conteúdo a mais que possibilitaria as pessoas a, a comprar mais o jogo né então é a DLC é como se fosse assim se você fizesse vários lançamentos ao longo de um tempo do mesmo jogo, né? Mas aí você traria um conteúdo adicional para quem já comprou, e para quem ainda não comprou, você traria, traria mais motivos para ele ser comprado, né? A DLC para mim sempre foi o intuito dela, foi esse, mas a gente já viu aí muitas vezes que a, o mercado usa a DLC de uma maneira totalmente é, idiota do ponto de vista é, de você que está comprando. Se você compra DLC aí, cara. Mano, não, não tem muito o que falar sobre você que compra DLC aí na hora que ela sai. DLC sai aí metade do preço do jogo original ou valor full price. E aí tu vai lá e compra a DLC. Uma coisa que deveria ser assim, se ela fosse cobrada, deveria ser um valor irrisório, né? Porque você já comprou o jogo. Então assim, vale a pena você pensar, né? Se você tá comprando essa, essas DLCs aí que saem. Vale a pena você repensar um pouquinho, velho, se você não tava se tá fazendo a coisa certa, né? Então, se você, o Mortal Shell foi uma, assim, foi um jogo que saiu ele é um ele é um, um souls like, né? É um jogo assim para comunidade que gosta de souls. Foi é, um jogo legal, né? Trouxe umas mecânicas diferentes aí para pro, pro gênero souls, né? Há uma, uma certa medida de inovação dentro do gênero, coisas interessantes aí. Ah, foram apresentadas e, e muitas pessoas que gostam desse gênero Souls elogiaram né, o jogo na, quando ele chegou e disseram que é um jogo interessante sim e você jogar ainda mais pelo preço que ele saiu que ele saiu num preço bem mais acessível do que um Souls que sai aí no mercado né e agora eu trouxe mais essa novidade aí dessa DLC, se você tem uma cópia do título aí, independente da plataforma, você vai poder adquirir essa DLC aí, e essa DLC ela conta aí com um, um modo roguelike, né? onde você vai criar ali o, o seu caminho e você vai fazer várias coisas lá nesse roguelike morreu, volta para o início. Né? Uma nova carcaça, que é o, é o nome dado para... Você tem tipo uma armadura dentro do jogo, né? essas armaduras são é, aí de vários estilos bem legais, né? o jogo traz um, tem um, um design de, de personagens muito maneiro, eu achei muito legal e também tem uma árvore de, de habilidades exclusivas lá para essa carcaça, além de novas armas. Tem uma nova arma lá que foi revelada para essa DLC também, né? Além do mais, é, tem aí as melhorias já esperadas para a, a nova geração. Um upgrade gratuito aí para o Playstation 5 com resolução 4K a 60 quadros, né? A gente sabe que é aquele 4K fake, mas é 4K, na verdade você não consegue enxergar a diferença do, do 4K do console para o 4K do PC nativo. Então, eu gostei muito, é muito mesmo, É parabéns aí à equipe de desenvolvimento do Mortal Shell. Um, é, foi um jogo muito legal que saiu, preço acessível, e agora trazendo mais essa novidade aí dessa DLC gratuita, fazendo um bom uso da DLC, eu acho que as vendas de Mortal Shell vão explodir nessa semana aí, Espero que aconteça mesmo, espero que a galera é, compre aí o Mortal Shell, porque foi um jogo justíssimo, sai um preço legal, agora com essa política de DLC aí, realmente merece ser contemplado, é uma empresa que está fazendo aí um bom trabalho com um jogo aí que chegou desconhecido, mas tomou a cabeça da galera e conseguiu chegar ao topo, jogo bem bacana, vale muito a pena você dar uma confere nessa DLC caso você tenha o um jogo e em promoções aí o jogo sai bem baratinho vale a pena viu então deixar os agradecimentos para para equipe de desenvolvimento e se você gostou deixe no comentário o que, que você acha a respeito disso beleza grande abraço vídeo curtinho aqui só para mandar essa notícia e até mais